E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui seguinte, o que acontece se o Trevor e o Franklin visitar a casa do Michael Quando ele não está em casa, a gente vai saber agora o que acontece Vamos dar o play aqui, me segue nas redes sociais, @dinatagplay. Pera aí, Pera aí. tá aqui do lado, tá aqui do lado, hein? dessa vez Tá lá de esquerda, tá lá o Trevor musiquinha ali pedindo, olha ah lá, conectou com o Franklin esse é o título do vídeo, é os dois que vão lá, hein, pra ver se acontece alguma coisa diferente a musiquinha de série amor, série de, série de amor, série de romance vai lá irmão, vai, aí, pegou o Franklin Aí os dois, hein? Olha lá, chegou na casa. Um Minutinhos. O vídeo é rápido. Você é um cara impaciente. Ó, portão no lado. Impaciente. Nossa, tem um monte de carro ali. Impaciente ansioso, pode acelerar o vídeo. Um monte de carro aí dentro, velho. Ele capotado ali. Tem um monte de gente lá, hein, mano? O que tá acontecendo? A bandeira da Rússia ali, mano? É a bandeira da Rússia, né? Tem que é uma... O carro do. aí, carro do Michael. Olha, tem até carro importado, hein, mano? Ué, o. O jardineiro tá bêbado. Ele é russo, o jardineiro, mano? E essa bandeira da Rússia aí? Não entendi, se eu não me engano, é hispano, né? Mexicano. cara <risos> caramba, Olha a caixa de teca ali. Olha lá, cara, cheio de bebida, mano. Olha lá, as bebidas. O cara montou um barzinho, a chave de um carro. Ué, pegou, pegou. Olha ah, lá, lá, a chave da, da, da casa do Michael pegou. Tá ah, fechado. Piscou oh. pra vocês aí? Eu não vi, mano. O monitor tá com a bosta... Mal contato, mano. Caraca, um rastro de bolinha ali. Tenis. How com been kid? Fine, but enough with the kid, it's annoying. Sorry, kid. I got... <laughs> Desculpa, you're a good kid. You got potential. I see it. Mikey obviously saw it the moment he met you, but let's be honest. You need a real guide through life, because that bit's yours. Who you choose to learn from. Sure, dog. Thanks for the advice. Tem ninguém na casa. Vazia. Aí. Opa! As bolinhas de tênis, não. As bolinhas de tênis. O cara fez um caminho de bolinha de tênis. Ó, o quarto do Dino, ué? Como assim, mano? O cara tirando. É uma mulher? E É uma mulher? É um homem, nem né? sei lá. É um homem. Quando virava assim, parecia que tinha um cabelo assim, grande. Uma mulher forte, tá ligado? Olha lá as bolinhas. Quem tá na casa? Eita lá! Quem é isso, mano? David, mano. Aquele bilionário lá, que mora no final do jogo ela tá no quarto da... Olha, ele tá no quarto da, da Tracer, irmão. Olha só. Aí, quarto da Amanda, hein? Ai, caramba. Nossa, mano. É o Michael lá? Caraca, que bagunça, hein, irmão? Ah, o tenista, o... Tava o tenista, o... E o cara do yoga. É... Bom, se isso realmente acontece, eu não sei. Vocês podem conferir. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se no gostei, compartilha, se inscreve no canal Obrigado por assistir, até uma próxima E se der uma piscadinha, porque o monitor Fui!